Oi gente, Paulo Sérgio Oliveira e mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero mostrar a frequência dos mantras da música de rezo, da música de poder, de uma maneira mais científica. Eu estou aqui com a doutora Ana Paula Freschi, estou em Uberlândia e a gente está fazendo aqui um teste. Pêndulo, esse dual load, esse pêndulo ele abre quando as frequências se elevam. Quando algo está muito, muito limpo, muito límpido, a frequência abre. Quer ver só? Vou fazer o teste com o mula mantra nessa versão que eu gravei. Esse mantra tem de 5 a 10 mil anos. Gente, no começo do mantra ele já viram um, um helicóptero. Vamos ver Ganesha? Vamos ver. Qualquer outro mantra, né? Legal. Nem <SILENCIO> precisa, né? Gente, é isso que a gente tem que colocar pra dentro da gente. É esse tipo de música de elevação, esse tipo de frequência. Vai ajudar você, o seu corpo, a sua saúde, todos os seus corpos e vai ajudar a vibração do planeta. Se nós mudarmos coisas nossas aqui a gente muda qualquer coisa externa a serviço de algo maior meu nome é Paulo César Oliveira assim falei raul